O Governo está a abrir a porta à privatização dos centros de saúde. Isto é muito grave e eu peço a vossa atenção. O Governo tem recusado sistematicamente a generalização das chamadas unidades de saúde familiar em todo o território, ou seja, aquelas unidades em que médicos, enfermeiros, secretários clínicos têm autonomia para se organizar e têm uma remuneração que é atrativa e garante médicos de família cuidados de saúde primária a toda a população. É por isso que temos problemas e é por isso que a solução é generalizar estas unidades. Ora, o governo que não quer pagar aos médicos, aos enfermeiros, aos trabalhadores dos centros de saúde para haver médico de família em todo o país, quer agora entregar dinheiro ao lobby do negócio da saúde e por empresas nos centros de saúde. E porquê é que eu quero fazer? Vamos ganhar alguma coisa com isso? Claro que não. Os médicos e os enfermeiros vão passar a ter que obedecer às ordens das empresas que querem lucro em vez de terem os utentes no centro e a sua prática clínica. Mas nós temos experiências destas em Portugal e corre mal. Diz o governo que isto podem ser só cooperativas de médicos, que é muito bom. Mas vejam bem, aqueles pequenos laboratórios de radiologia ou de análises clínicas foram todos comidos pelos gigantes do lobby do negócio privado da saúde. No Algarve é de tal maneira que a radioterapia é toda privada e neste momento há já utentes que estão a ser enviados para a Sevilha para fazerem radiocirurgia. Todas as experiências de privatização de serviços públicos fundamentais correram mal. Penso nos Correios, penso na água, nunca correu bem. Mas, no Reino Unido, que tinha um sistema parecido com o nosso, a privatização desfez o sistema de saúde e há já estudos que dizem que aumentou a taxa de mortalidade por causas tratáveis. Queremos seguir os piores exemplos ou queremos defender um Serviço Nacional de Saúde que proteja a população? Esta é a luta que temos de fazer agora e esta é a luta do bloco.